Olá! A peça que nós temos aqui é uma peça para ser desenhada em cavaleira. Observe que corresponde a três abas semelhantes. Uma vertical e outras duas horizontais, com furos circulares em todas. Temos que a modulação é profundidade igual a três... Largura igual a nove e altura igual a dez. Temos que a posição de trabalho é VA, VLD e VS. Teremos que fazer uma peça com as fugantes a 45 graus pelo lado da lateral direita, como fazemos agora no nosso esboço. Começamos traçando a aba horizontal com uma linha horizontal e a altura correspondente, ou seja, 4. Verificamos que a profundidade total é 3. Colocamos sobre as fugantes com a redução um módulo e meio e fechamos a caixa. Subdividimos a profundidade por 3. Esboçamos a aba do centro, que tem altura de 10 módulos, ou seja, 6 módulos acima das horizontais. Localizamos o centro e fazemos o quadro para o furo, na aba horizontal da frente. Procedemos da mesma forma com a aba vertical. Os nossos furos terão dois módulos de diâmetro. Fazemos as curvaturas externas e aquelas do furo. Para as externas, levamos as tangências para trás, marcando o início e fim dos arcos em sequência. Da mesma forma, fazemos as curvaturas da aba vertical. Traçamos as partes retas em definitivo. Para traçar as geratrizes limite, devemos fazer as diagonais e entre elas desenhar a geratriz paralela à caixa. Fazemos as diagonais das abas horizontais para traçar também as geratrizes. Procedemos agora com o traçado das bordas dos furos. Usamos a diagonal do sentido de giro do furo e sobre ela colocamos a profundidade da placa. Depois, dividimos o trecho entre este ponto e a borda oposta por dois, por uma perpendicular. Onde a perpendicular toca o círculo? É onde nasce e morre um arco que deve passar sobre o ponto da profundidade. Observe que vai aparecer a borda do furo da placa horizontal de trás. Terminamos com as linhas definitivas e começamos com as achuras de sombra. Cuide sempre que as achuras não fiquem iguais ou mais fortes que as linhas limite. Ok, essa cavaleira está pronta.